Segundo dia aqui no estúdio da dama, você sabe o que tá rolando? O Almir hoje não produziu muito, não. Falo mesmo. Me rolou. Então o que o é que ele fez. Ele tomei café da manhã, almocei, lanchei. <risos> sacané, Almir. Mas olha só que legal. Lá a gente já tá com. <risos> Como é que é com a sacané? Bate igual o homem que ele falou. Eu bato igual o homem na obra, vai vendo. Ó, oh, aí, ó, oh, ali o Clinel. O Clinel da Kinalfi já tá maravilhosamente instalado, pronto pro acabamento. Aqui a gente tem a placa Hábito. Gente, essa placa hábito. Coraçãozinho maravilhosa. E o que que é legal, que eu vou mostrar pra dar a placa Hábito pra vocês. Eu vou pegar um pedaço que tá cortado e eu vou mostrar pra vocês a bordinha dela, porque você consegue ver as microfibras de vidro que tornam ela mais resistente. É. Porque aqui tá, tem que estar apertada ainda na ferragem Mas torna ela mais resistente Essa placa é aquela que a gente pode botar parafusos Direto sem a bucha especial do drywall Vou pendurar várias coisas aqui pra vocês verem Vou pendurar planta, vou pendurar vidro Vou botar prateleira, vai ser pra testar mesmo A gente vai testar a placa E vai ficar à prova agora no estúdio da Dama do G Essa a placa hábito. Gente, vai ser fenomenal Aqui nesse outro canto a gente tá botando a placa Fonic Por quê? Aquele povo daquele lado lá Fala pelo cotovelo e na hora de eu gravar Eles não vão poder fazer barulho É isso que vai acontecer. Então, o custo da dama tá rolando. A gente tá indo aqui, ó, cola de vidro, da isover. E por último, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, ó, as nossas espumas maravilhosazinhas Ai, que maravilhosas. Da sonic O pessoal da Sonyx mandou pra gente a espuma. E mandou também o Nexacusc. O que que é legal o Nexacusc, tá? Essas são as raguinhas de madeira. E a gente prende com esses clipinhos. É clipe, tá vendo? As parentes com esses clipes. Bota um clipe na estrutura, bota um clipe atrás da régua. E aí, o que que acontece, né? Tem muitas pessoas que não conhecem esse clipe, não conhecem esse sistema. E bota a régua como? Presa com um parafuso na estrutura. E acabou todo o charme da estrutura, gente. Fica feio, o parafuso fica crescendo. Não dá certo, não fica bacana. Eu não recomendo, tá certo? Eu recomendo que você faça o quê? Use o clipe bonitinho. O que, que a gente tem mais aqui? Eu trouxe pro Almir, dar um acabamento bacana. Ele vai usar gesso. Cola, gesso em pó, porque a gente tem umas frestas grandes ali, ó, clenel, não é isso? isso? Então ele vai fazer uma mistura muito louca, que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Acabamento profissional, técnica americana, gente. A galera lá dos Estados Unidos usa isso, a eu com a nata. E olha uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês. A placa árbitra, ela tem um parafusinho muito especial, muito bacana, que... Aqui, ó. Olha só, que legal. Tem uma aba aqui, ó, na cabecinha, vocês estão vendo que bacana? Aba na cabecinha por quê? Se você botar a aba na ponta, essa aba vai acabar largando o furo do perfil. E no fundo a gente tem que ter aba pra quê? Pra afundar a cabeça do parafuso. E como a placa é muito dura, se não tiver essa abinha aqui no final, aí você vê, né? Que hábito então não é o ideal você usar o parafuso 25, que é o tradicional, que o acabamento não vai ficar 100%. Usa esse parafuso com a aba no final. Por hoje eu achei excelente esse parafuso aqui com essa aba no final. Eu usaria até pra todas as placas, eu vou falar. Ser bem sincera, porque acho que acaba vai ficar bem melhor. A gente vai ver aqui quando o Almir terminar o acabamento. Se bem que a ele dele é meio fora da curva, né? Sabe-se disso. Mas aí vamos continuar nossa bagunça. Que tá, que tá, que amor de Jesus Cristo. Quando eu acho que uma obra acaba, outra começa. Fala aí, Almir, o que, que você tá fazendo? Conta pro povo aí. Primeiro, coisas... conta aí, conta as etapas. Como é que foi, como é que tá aí? O que, que você fez? Bom, primeiro é explicar que, né, quem vê... Acha que tem alguma coisa errada aqui que são as amarrações, né? Ah. Então tem uma, tem uma lógica. Você ah. só precisa desse espaço aqui, né? Uh -huh. Daqui pra cima. Então você pediu todas as placas inteiras <risos> em cima, então tem uma lógica. Porque a primeira coisa que é alguém falar, ó, oh, não fez amarração nas placas? Tá errado. Então é assim, tem uma justificativa. Aqui ia ficar aberto não vai aparecer nada, é, né? É, vai ficar tudo fechado embaixo da mesa, e aqui vai ficar inteiro. Isso aí que foi sobra de placa, explica pra ele. É, melhor do que deixar aberto, né? Porque a gente ia deixar aberto, mas não, vamos botar outras placas aí que tá sobrando e vamos fechar. No final vai ficar tudo pintado e ninguém vai ver que foi emendado desse jeito. Ih, beleza. E assim, a gente tá enfitando, na verdade, assim... Eu mas Diego... antes, conta pra mim, levanta aí, amigo, você tá agachado? Conta pra mim, ó, uma dúvida que várias pessoas têm. Precisa botar parafuso no meio da placa? Sim, onde tem estrutura tem que colocar. Sempre? Sempre. Ah, então tá bom. O pessoal tem dúvida sobre isso? Tem. Eu nunca me perguntaram? Já. Onde tem estrutura, só que você tem espaçamento a cada 40 ou a cada 60. Então, é, de um onde... lado a gente volta a cada 60 e do outro a cada 40. É, então onde tem o espaçamento, você é 40, parafuso a cada 40 ou 60, segue os 60. E o que eu faço a primeira etapa? Por que que já tem massa aí? Essa massa tá com cara de ser diferente. Então, essa primeira massa é um gesso cola, né? É uma uhum. massa de reparo. Aqui a gente possa tampar alguns buracos, algumas, algum pedaço de placa quebrado, como a gente tinha aqui embaixo. Aqui a gente tem um rebaixo que, se não fizer um preenchimento, vai sair com a placa inteira. Normalmente uhum. a gente corta. E sai com o arremate pra lá. Uhum. Mas aqui, eu não com a placa inteira pra deixar o final aqui com o acabamento do cartão, com a virada do cartão. Uhum. A gente precisa fazer um primeiro preenchimento, depois um segundo com essa massa de acabamento, que é a massa pronta, né? Uhum. Fazer por cima, senão quando pinta, fica marcado o rebaixo. Uhum, entendi. Então tem bastante pessoas, né, que costumam tirar o rebaixo justamente porque fica marcado. Mas tem como solucionar também. Tem como solucionar, sempre precisar cortar pedaço. Isso. E aí, o que mais? Você instalou as placas? É, ela depois... com a lá com as juntas? Isso, calafetar é curar, né? Você vê tudo que tem de imperfeição. Buracos, pedaços quebrados, complementos, juntas. Mostra pra cá, aberta. então. Aqui, isso aqui é uma calafetação, essa fresta isso. que você tapou. Aqui o rebaixo ficou com alguma uma fresta com 3 milímetros, mais ou menos. É. Então... E uma coisa importante, aqui a gente tem um tipo de placa, né? A placa hábito. Isso. Que é essa placa daqui é aquela placa que é mais resistente. Que foi que você falou que é dura, né? É, deu trabalho pra virar, né? Você viu? <risos> tem uma bancada, alguma coisa pra apoiar, você ah, tem... que a gente se vira você no... Tem mais Sim. apoio. Como a gente tava trabalhando com ela em pé, sem apoio, deu trabalho. <risos> Essa daqui é a Fonic. Tem um altíssimo desempenho acústico, né? E aqui, ó, o onde que tá aquela é, recortezinho no cantinho? Não vai dar ruim, não? Vai ficar direitinho? Onde você fala? No teto? Não. Ou... Aqui, ó, no meio da parede, na né? Junção de uma parede com outra. Essa parte? É. Não, essa aqui a gente vai colocar fita Você vai colocar fita é, aí? Diferente do outro lado, que eu consegui virar a placa hum. Sem rasgar o cartão Aí aqui é então, não precisa de fita Na verdade essa placa pode fazer com as ou os outros modelos de placa também Mas na verdade eu cortei a placa pelo lado contrário E aí então, dobrou ela? Quando a gente fez a virada, ela tem o um cartão aqui inteiro Então ele hum. vem o mesmo cartão e vira pra cá Então não há necessidade de fita Entendi. Ali não, ali eu fiz no convencional Então eu tenho que colocar a fita, senão racha Senão racha Não tem, não tem emenda de placa que dá pra não. trabalhar sem fita. Né? Entendi. Se não colocar a fita, trinca. E desse outro lado daqui, conta aqui. Você tratou só ali a quina, né? É, na verdade. O encontro gente... de uma placa com a outra. Ali deu uma... Tinha uma fresta grandona, de... não sei se você lembra. Ali, te... Vocês se lembram que ele tinha uma fresta grandona? Deu uma diferença ali por causa do turno da parede, mas a gente solucionou. Tu preencheu e... isso com gesso em pó. Gesso, gesso cola. É, gesso cola. Tem que ser... Assim, o gesso em si, o gesso ele é fraco. Então ele acaba trincando. Hum. Então quando você trabalha com escola ou então massas de reparo, por exemplo, a massa MAP da placa é muito boa. Uhum. Então você consegue solucionar isso. Ah, legal. E uma coisinha que quebrou um galhão, eu ia fazer ah. geralmente com a espátula reta. Eu ia dizer que eu faço. E você Mas... tinha falado mal dessa espatulinha, admite. É, eu nunca usei, eu nunca fui <risos> fã de usar. Eu falei que era de preguiçoso, né? Mas é. quebrou um galho. Quebrou um galho. Mostra pra eles bastante. como é que é. Ajudou bastante. Mas você bota a massa onde? É. Você pega, na verdade, eu apliquei a massa com a espátula reta ah. e depois encostei ela no canto e, e vim passando. E foi alisando então, a massa. Isso ela tem um ângulo bem fechadinho, ajudou bastante. Fica bem perfeitinho. É. Mesmo sendo de plástico, não tem problema, não, né? Não, tem umas peças de metálicas, mas eu acredito que pra esse trabalho de plástico pode ser melhor. É? Acredito que sim. Bacana. Melhor do que a metálica também. A metálica também. E o é, próximo e passo aqui? Faz, Você mas... Tá fazendo fitamento? Sim. Então a gente tem que fitar, esperar secar um pouco pra fazer a primeira aplicação e depois assim. E segunda. conta pra mim, eu tenho que fazer primeiro a junta de topo ou a junta rebaixada? Então, a regra é sempre assim, rebaixo primeiro. Eu sempre ah. direciono dessa forma. Mas como aqui vai ficar uma área escondida, toda essa parte que está com, com as fitas vai ficar pra baixo. Ah. E eu consigo solucionar isso. Então eu tô fazendo embaixo primeiro e depois ah. eu vou fazer o rebaixo. Ah. Mas qual é a orientação? O rebaixo ele é contínuo e sempre vai ter um comprimento. Se você você tem 10 metros de parede, o comprimento vai ser de 10 metros, o uhum. rebaixo. O topo sempre vai ser 1,20. Então, quando você garante o rebaixo primeiro, você garante uma emenda das fitas de uma maneira mais correta, deixando ali entre 2 e 3 milímetros de, de espaço entre elas Porque não pode sobrepor e também uhum. não pode ficar muito aberto Então assim, voltando aqui, tem, tudo tem uma justificativa Aqui, na verdade, eu preciso dessa aparência aqui Então uhum. eu vou ter o um rebaixo perfeito daqui pra frente Ah, daqui pra cima. entendi Então, tem coisas que às vezes, assim, é coisa de obra A gente não pode ficar bitolado, como alguns, algumas <risos> pessoas falam Você não pode estar sempre com uma direção, né? Só aquela é sim. assim, você tem que se ajustar a cada tipo de obra. Entendi. E agora, vamos virar pra cá. Conta pra mim, tu quase botou fogo aqui na sala, que eu fiquei sabendo. Como é que foi essa história? Ah, Conta aí. <risos> na verdade, eu tava acerrando Conta o... Conta aí, mostra pra eles, mostra um um pra acústico, eles. Né? Olha que lindo e ficou o de, de acústica, gente. Na hora de cortar esse acabamento aqui, o pessoal acerta... E como é que foi verdade, a fixação é do de acústica? É, tem umas, umas presilhas, né? Algumas pessoas chamam de grapa também. Cadê? sobre alguma? Sobraram, mas tem que achar. Ô, a Brandinho. Eu acho que ah. tá lá, tá na cozinha, tá, tá na copa. Mas como? Mas é assim, é muito parecido com forro PVC, né? Com as lâminas de ah, é? PVC. encaixe de macho e fêmea, que a gente fala. Você pode começar de baixo pra cima, que é o ideal, mas eu comecei de cima pra baixo. Então assim, de novo, inverti outro processo? Sim, porque é o que é que você precisava. Inteiro em cima, então eu não ia deixar pra fazer um arremate lá em cima. É. Então eu comecei trabalhando com a régua em cima, inteira, e levei o arremate pra baixo. Bacana. Ó. Então, Assim, gente e conta ajustar. pra mim, mostra pra eles o detalhe lá Como é que você fez pra casar as réguas certinho Ah, sim, então Na hora de colocar esse lado hum. Eu tinha que garantir esse alinhamento ah. Então foi aonde eu cortei a primeira placa Ah, você cortou bem primeira... esse lado aqui, porque dá diferença no nível do forro, tá dando? É diferença. mesmo? Sala tá toda torta Tá então... Mas que sala é perfeita? E... É, não tem. Esse é um ajuste. Geralmente, quando você trabalha com drywall, você ajusta esquadro e prumo de algumas coisas com o um revestimento. Então, a ideia do revestimento seria esse. Então, né? tu aproveitou pra alinhar aqui. É isso aí. E olha que lindo ficou, viu, gente? E vem cá, conta pra eles. É difícil montar o ID acústico? Não. Na verdade, eu só tinha visto ser instalado. Vi, acho que algum, algumas vezes, duas ou três vezes só. E foi ler o manual, né? É, na hora, assim, quem já trabalha no Rambo, às vezes você pesquisa, pega um catálogo, você observa, assiste às vezes os vídeos do YouTube que mostra bastante coisa. Assim, com um único vídeo eu já vi que era simples a instalação. Ah, beleza, pegou. E essa furadinha daqui, você sentiu alguma dificuldade de instalar? Qual foi o cuidado que você não, tomou? Essas placas só tem que ter cuidado, você não pode danificar, porque se você quebrar, fazer buracos onde tem esse acabamento, esse friso que ela tem, aí você danificou a placa, você perde, né? Não pois tem é. como consertar. Você não consegue consertar garantindo o desenho que já é de fábrica. Aham. Então tem que ter cuidado, senão você perde a placa. Estúdio da Dama, aqui, ó. Kinel da Knauf. Maravilhosa, né, gente? E de acústico, da Ovo. Fonique da Placo. E hábito da Placo. Diferentes materiais com diferentes soluções. E pra gente testar e ter várias coisas diferentes. Escolinha da dama, né, Almir? Escolinha da dama. E o, o tamanho da cumbuca dele gente? <risos> Almir me trocou e botou o irmão dele aqui. <risos> That's pra <I> Will <risos> Pra gente continuar aqui na nossa parte do estúdio. <música>